Bem, tu deve estar tá lendo o título e não tá entendendo nada, mas é, ah, tem um canal aqui no youtube que gravou um porquinho por 100 dias 99 vídeos muito fofos dos porquinhos felizes, brincando, onde até nas thumb dá pra ver que ele tava feliz Mas no centésimo dia, o dono do canal simplesmente o matou Editor, se prepara e manda uma edição braba aí Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio Sam e é um prazer ter vocês por aqui. Eu quero só falar que eu não tô fazendo vídeos com a câmera, porque infelizmente a bisavó do meu editor, que faz os vídeos com a câmera, acabou falecendo. Então eu tô respeitando todo o luto e não tô mandando vídeo pro Boric editar, que o nome dele é Boric. E eu vi uma galera se perguntando sobre eu não estar tá aparecendo, e é por esse motivo que eu tô focando mais nos vídeos sem câmera e com a edição somente do Tari. Mas Boric... Meus pêsames, mano, e que você e sua família fiquem bem, que aí a gente consegue voltar com tudo. Mas enfim, eu tô num canal um pouco quanto muito estranho, chamado comendo porco depois de 100 dias, isso aí você consegue imaginar o que tá por vir né, mas a maneira como foi tudo feito me chamou a atenção, abrindo o canal são exatos 100 vídeos, na real são 101 vídeos, mas o centésimo primeiro é uma homenagem ao porquinho, mas enfim, são 99 vídeos do porquinho feliz, brincando, sendo alimentado, crescendo, algo que nas thumbs tu sente uma vibe boa do porquinho, Parece que ele realmente tá feliz, e durante esses 99 vídeos, o conteúdo ele foi expandido pro TikTok, pro Twitter, Instagram, fazendo assim com que as pessoas criassem um laço afetivo com o animalzinho, mas é aí que chega o centésimo vídeo. Vídeo na qual o responsável ou a responsável pelo porquinho leva ele pro abate E o restante da história basicamente é que seguiu como é o nome do canal Literalmente depois de tudo, do laço afetivo, o dono ou a dona, não sei Simplesmente fez um vídeo preparando o porquinho pra refeição mas o plot twist de tudo entra agora. Depois de ficar triste, eu confesso, eu decidi ir ver alguns vídeos, até porque obviamente eu não ia assistir 100 vídeos seguidos, mas pelo menos alguns eu ia assistir, né? E então, eu fui no centésimo vídeo e decidi ler os comentários. E além de obviamente ver muitos comentários de pessoas falando que era triste ou que era um absurdo, eu encontrei um comentário que abriu portas pra minha mente. O comentário falava que no minuto 3 e 12 do vídeo, tinha uma mensagem que dizia ser tudo uma ficção. E indo no vídeo bem no cantinho Realmente em questão de segundo Aparece a mensagem E é aí que na minha cabeça eu criei uma teoria Fizeram tudo isso O canal, o instagram, as outras redes sociais Com o intuito de criar o laço afetivo Com as pessoas e mostrar nada mais E nada menos do que a vida real A pecuária, que é uma atividade Que envolve a criação e venda De animais para criação, domesticação E também o abate Que é o assunto em questão né O abate do porquinho, e você que tá tranquilo vendo esse vídeo e come carne de porco, carne bovina ou carne de galinha, sei lá é exatamente isso que acontece primeiro cuidam dos animais porque dizem que uma vez que você cuida do animal alimenta direitinho e tal quando chega o processo do abate a carne do animal ela fica melhor fica mais mole, coisa desse tipo aí que eu não entendo muito bem porque eu não sou dessa área da pecuária não velho então é, se você ficou triste vendo a história, saiba que o que você come faz parte de uma história parecida, na real o que esse canal fez, não é nenhuma coisa de outro planeta, ou um absurdo humano, é triste, sim é triste pra caceta ver 99 vídeos do porquinho feliz e no último, ele morto e virando alimento, mas na realidade o dono do canal, ele só jogou na nossa cara, a realidade, saca? algo que acontece, e que a gente deixa passar, e daí a gente só se importa quando a gente vê que acontece, e é isso, eu vi que tomou uma proporção no twitter, e na minha conta super secreta que eu tenho lá, a conta não soute o sangue não sou eu, eu vi muita gente dizendo que era um absurdo, que era para denunciar o canal, sendo que na real não. Não é pra denunciar, ele não fez nada demais, ele só jogou na nossa cara uma realidade, mas que quando as pessoas elas veem, elas não têm coragem de aceitar, e aí começam a se pagar de justiceiro e tudo mais, e pra mim não adianta querer derrubar o canal de quem fez isso com o porquinho, sendo que depois que você desliga o celular, o computador ou sai desse vídeo aqui, tem lá na sua mesa um pedaço de bacon, um torresminho ou qualquer outro alimento que seja de algum animal, enfim, vocês pegaram um pouco a ideia que talvez tu tá ficando Triste por causa de uma história, de uma coisa que você também faz? Eu espero que sim e que vocês reflitam um pouco sobre isso. Não que eu tô falando pra vocês virarem veganos e não comer mais carne. Até porque o meu lanche favorito tem bacon e eu gosto de hambúrguer, carne, eu gosto, velho. Mas talvez o motivo da sua tristeza não condiz com seus atos e talvez tu tá ficando triste por algo que você também faz. Enfim, aqui no YouTube eu só vi uma youtuber chamada Geolaze falando sobre isso, então se vocês quiserem ver a visão dela sobre o caso, vai estar tá aí na descrição. E mais uma coisa que eu queria falar é que agora, nos finais dos vídeos, eu vou sempre colocar algumas fanarts de vocês. Então quem quiser aparecer nos finais dos vídeos, é só entrar aí no meu servidor, mandar a fanart lá no chat final de vídeo, que fica na minha cantinho do Sam. E é isso, acho que eu já falei de tudo, até a próxima e fui. Beijão.